Muito bem, gente. É muito bem. Estamos de volta aí com mais um vídeo, né? É mais um documentário aí sobre a vida de uma grande cantora é, no nível nacional, internacional também, né? Que ela cantou muito lá fora, né? É, cantou muito lá fora, foi um sucesso tremendo. Infelizmente, né? É, partiu, né? Nova ainda tinha muito tempo ainda, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? É você que está aí é, assistindo esse vídeo. É, compartilha ele né, nas suas redes sociais né, a história de Carmen Silva e também deixa seu joinha vai se inscrevendo aí né vai nos ajudando vai nos ajudando aí a continuar este trabalho maravilhoso tá bom vamos falar um pouquinho dela né é Carmen Silva na realidade né, o nome inteiro da Carmen Silva era Carmen Sebastiana Silva de Jesus também conhecida carinhosamente pelos seus fãs como Pérola Negra. Ela nasceu dia 22 de março de 1945 e era mineira, hein? É, era mineira. Ela nasceu na cidade de Veríssimo, Minas Gerais. Olha só, é, eu tenho aquele, aquela paixão né, por Minas Gerais. Todo mundo, quem me conhece, sabe, né? É, sou paulista, mas mudei para Minas Gerais é, faz pouquinho tempo. E gosto demais desse lugar aqui, viu? Meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho dela, né? Carmen nasceu em Veríssimo, no Triângulo Mineiro. Vinda de uma família humilde, abandonou os estudos, adolescente ainda, né? E começou a trabalhar como babá e empregada doméstica. É, pegou no pesado cedo, hein? É, mas apesar de todas as dificuldades, seu sonho era se tornar cantora. Começou a frequentar programas de calouros no fim da década de 60, né? Começou cedo, né? Era bem novinha, né? Em mais uma de suas tentativas, venceu o concurso um cantor por um milhão, um milhão por uma canção da TV Record, né? Que fazia muito é, desse tipo de trabalho, né? Fazia esses esses shows de calouro, né? Para poder é, conseguir aí captar é, ...grandes nomes da época, né? Gravou seu primeiro compacto para a gravadora Canta Galo... ...mudou-se para a Copacabana... ...e finalmente para a RCA Victor... ...que era a maior do Brasil e do mundo na época, né? Onde gravou a, o grande sucesso Adeus Solidão... É, ...originalmente, né? Uma música britânica que foi traduzida por Nelton Miranda que ficou em décimo lugar absoluto durante várias semanas em 1970. É, também ganhou o troféu Roquete Pinto. É, o troféu Roquete Pinto. É, deu uma enroscadinha aqui, né? E o Chico Viola também, né? É, são troféus que eram muito famosos na época. Viajou o mundo inteiro em apresentações musicais, fazendo muito sucesso no exterior. No início da sua carreira sofreu pressão, né? pois a indústria fonográfica queria que ela gravasse samba, mas fez prevalecer sua vontade, que era o gênero romântico. Seus principais sucessos são Adeus Solidão, Fofurinha, O Destino Nos Separou, Sapequinha Espinho na cama, fotografia, amor com amor se paga, ser tua namorada e segura na mão de Deus. Que inclusive, é, como evangélica, também regravou aí, novamente essa segura na mão de Deus, que é muito linda, né? Na década de 90, sua carreira começou a entrar em declínio. É, e com isso passou a enfrentar crises de depressão, né? É, a depressão é uma coisa que eu ia te falar, viu? É, quando assola a pessoa, não é fácil. Divorciada e morando sozinha, seus filhos moravam nos Estados Unidos, onde estudava e trabalhavam. E há alguns anos, é, aliás, há alguns anos, né? E Carmen sentia-se muito sozinha, o que piorava seu estado de ansiedade e tristeza. Nesta época viajou para os Estados Unidos para passar uma temporada com os filhos e passou a frequentar cultos evangélicos, onde se converteu ao cristianismo. É, seus filhos já frequentavam já há, algum, há algum tempo, né? Então se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas. Voltou ao Brasil decidida a cantar música em louvor a Deus. Em 2001, Carmen assinou... É, com a gravadora Graça Music, lançou três discos de música gospel, fazendo muito sucesso, com certeza, né? Eu sou prova disso, na época nós estávamos aí é, nas FM's lá de Ribeirão Preto, né? E quando foi lançado o primeiro disco dela, é, praticamente no mundo gospel, né? Mas vendeu demais, né? Vendeu demais da conta, fazendo muito sucesso, é, com certeza. Seu último disco lançado foi Minhas Canções na Voz de Carmen Silva, em 2008, cujas canções eram de composição do missionário R.R. R. Soares, em parceria com Carlinhos, da Banda Gerd. Muito bem, é, deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Durante mais de 20 anos foi casada com o compositor Carlos Mendes, com quem teve os dois filhos, Jorge e Carla. Os dois se conheceram nos palcos de uma parceria musical, a relação se transformou em amizade e depois em namoro. Carlos produziu diversos discos de Carmen Silva, tanto em português quanto em espanhol. Mesmo após o div divórcio continuaram amigos e quando havia oportunidade trabalhavam juntos escrevendo e gravando músicas. Muito bem, né? É, tá aí. Pouca gente se separa hoje e continua amigo, né? É interessante. Discografia, vamos lá. Em 1969 ela lançou Adeus Solidão, né? É o primeiro disco. Em 71 Carmen Silva. Em 72 Vá. Não importa o que dizem. Em 73 foi lançado é, o que o título, né, que deu é, praticamente aí é, é aquele apelido lá que o pessoal chamava ela, A Pérola Negra, é de 1973. Em 75 Amor com Amor se Paga. É, em 77 Poema dos Cabelos Brancos. É, em 79, Espinho na Cama. Isso aqui tocou demais, né? Eu me lembro aí, né? Eu tinha nove anos, mas me lembro que isso aqui era, era a música dos rádios, né? Só tocava ela. 1982, mais uma vez, Carmen Silva, né? É, sem o título. 1985, Fofurinha. Grande sucesso. Meu Deus do céu, isso aqui tocava demais. Em 87, Ave Sem Ninho. É, na voz dela ficou espetacular essa música, né? 1989, Tempero Bom. Essa música é linda, hein? É, realmente, ela tinha uma voz espetacular. Não tinha... Eu não deixava nada a desejar. Em 1990, mais um disco intitulado Carmen Silva. Em 92, Se Você Quer Amor. Em 2000, Luar do Sertão. Carmen Silva. Em 2003... Onix, em 2004 mais uma vez provavelmente deve ser é, remasterização né é o pessoal deve ter feito aí remasterização de algum disco do passado né Carmen Silva 2006 Carmen Silva Volume 2 é, e também em 2008 Minhas Canções na Voz de Carmen Silva agora eu entendi 2004 foi onde ela lançou o primeiro CD gospel, né? que foi um grande sucesso, vendeu muito esse, esse trabalho dela, vendeu demais da conta. Muito bem, mas vamos falar agora, né? É, Carmen morreu em São Paulo dia 26 de setembro de mil, 2016, aos 71 anos, vítima de uma parada cardíaca provocada por tromboemolia. É, lamentavelmente, né? Aos 71 anos, se fosse ver, ainda vivia demais, né? É, ainda tinha muito pra, pela frente, mas é Deus que comanda, né? É Deus que comanda tudo. Interessante que eu cheguei a entrar é, no Facebook que ainda era controlada pela filha né? da Carmen Silva. E lá algumas pessoas davam o seu depoimento. Né? É, algumas pessoas que foram vizinho dela aqui no Brasil. E depois que ela se converteu ao Evangelho, ela sempre levou as coisas muito a sério, né? Inclusive, quando ela ia congregar é, na, em uma igreja, ela não gostava nem que é, convidasse ela para cantar, pois ela dizia que ela ia adorar a Deus e aquele lugar ali não era para cantar, não era para shows. É, cantar teria de ser feito em um lugar é, específico, né? para fazer shows. Era desse, dessa forma né, que ela levava as coisas a sério. Né? Ou seja, ir na igreja é lugar de oração, gente. É lugar de engrandecer o nome do Senhor, pois Ele nos dá tanta bênção, né? Então nós temos que tirar aquele momento para Ele. Carmen Silva fazia dessa maneira, né? É, ela tinha o horário, o momento... Dela ir agradecer somente a Deus na igreja. Quando ela chegava numa igreja que o pessoal chamava ela para cantar, ela disse que não gostava, ela não gostava de maneira alguma, pois ali era lugar de adoração, era lugar dela apenas agradecer as boas coisas que o Senhor deu a ela. Né? Muito bem, contamos um pouquinho aqui da vida da cantora Carmen Silva, a famosa pérola negra dos anos 70 que teve a sua carreira secular, mas depois converteu-se ao, ao Evangelho e já partiu para os braços do Papai do Céu. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e as demais coisas. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.